O povo não vai recuar não, porra! Corre! Ayrton, cena na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Ayrton! Yeah. <laughs> vitória, marca nossa alegria. Bom dia, Itapaci si, se resume Só ir. em seis pessoas é Cinco pessoas Vamos lá gente, vamos lutar pelo nosso país Olha isso, que vergonha Pai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vou morrer, vou ficar pra e e vou morrer. R7 acaba de informar: possibilidade de erro grave na eleição. Mais acima de 60 metros vai ser dividida você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa quando você sair para trabalhar tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá